Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Ó, oh, estou aqui dando um rolê bem aleatório. Estava em casa na, na Marizia. Não sei por que não rodar. E aí, aqui estamos. Passei meio, meio sem rumo Mas acho que eu vou bater lá no centro As piedade e por aí assim Fim de ano Hoje se não me engano deve ser 28 A já tá... Mais devagar, né? Por conta... Que essa época muita gente sai. Muita gente pegando ferro e pra... Ir pra ilha. Desde terça-feira que a gente... Consegue ver a, a, a fila do ferro enorme. Ixi, estão queimando. Que porra ali, é, velho. está dentro? Rapaz. Ah, a gente chama os bombeiros, né? E tem um mover aqui do lado, né? Inclusive, né? <risos> Diga-se de passagem. Que é, rapaz? Já deu merda aqui também. Não. E... O ambulância, se você tivesse com pressa, você não ficava assim, põe, põe, põe não, você ligava essa porra aí e ir embora esse maluquinho tá me atrapalhando, velho, deixa eu vou cortar logo esse bicho chuva. Aqui eu passo por cima, aqui não, aqui sim, aqui não, sim, sim, ah, O cálculo aqui é... E a três você passa por cima dos retrovisores, né, dos carros menores. Quando é SUV não, mas os essas coisas assim... Ela sobra Tá, então vamos esticar Começou a temporada de cruzeiros, né? Então vamos ver se, se já tem algum parado aqui na costa. Capaz, não? capaz. 60, 59, ó. Okay. Foi. Por dentro. É que eu já mudei meu pifio planejamento, né? Não era isso, mas tudo bem. <risos> então a gente é para rodar aqui, já tem um aqui, é o Serencia, si, não, se o Viu, não dá para mostrar muito, eu tenho que olhar para frente também, né? Porra, é enorme, velho. Porra, tem até escorregador, velho. Do caralho, véio. as turistas. É, a maioria não é né, gringo não, sempre tem, porém não todos, né? muita gente aí, sudeste, norte, sul, aí vem pra cá e pita o braço de aquelas lista do da timbalada, coisa bem, bem, bem turista mesmo, né? Bom, mas tem uns que você vê mesmo que não é daqui pela cor. Muito branco. Até jeito de andar, postura. Moto que um, carrega uma mochila. Você sente. Aí. É. Tá lendo. Meninona. aí sentado no chão aqui. Não, não é daqui. Mas não, não é mesmo daqui. É, esse doido aqui. Eu, eu, eu, com certeza daqui. O lugar pra ter doido. Vamos embora. E aí, suba aqui? Não, tá, tá fechado o semáforo. Não vou. Não vou, não. Se não subir é aqui. Ah, porra. Abriu. Já lá. E lá grande assim é só para descer? É. Pode estar rolando alguma coisa aí no man. Bom, ontem até uma lancha incendiou ali. fazer um negócio diferente só para ver se funciona é eu sei que aqui sobe né nunca tinha feito isso né mas tá era a vez também tá e aqui diz que eu não posso subir eu tenho que entrar aqui vamos embora conversa se você vai para lá pronto e eu já desci isso aqui cara provavelmente eu tenho a contramão viu pra lá falar não pó e lá eu posso e arredado no meu lugar então eu vou atravessar aqui né que aí eu encosto mais é dá no mesmo lugar Engraçado, né? Praixado do meio Estacionamento Essa câmera de salvador ali Pega na gente Quantos minutos? Nove minutos Praça do Campo Grande Dá uma contornada E eu atrás do carro que tá estacionado aí é pode parar ali, e aqui também é, eu não sei de mais nada. Aqui a Praça do Campo Grande todo ano arrumam um o Natal, foi um negócio bonito. já tem entrada claro né já tem entrada lógico né TCA massa massa massa bom a gente vai dar uma pausa aqui que a pouco faz um novo vídeo beleza até mais pessoinhas abraço